Garanta agora a maior e melhor update para o seu Football Manager 2022 Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar da atualização do Soccer Manager 2023. Aí, atualização 1.0.2 aí. Né? E antes de começar o vídeo, já deixa aquele de like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passe no nosso canais, parceiro na descrição. E galera, para quem não sabe aí, o meu canal recebeu uma punição aí do YouTube, eu fiquei uma semana sem fazer vídeo, mas a gente estamos de volta aí no... com vídeos aqui no canal, tá? E bora lá, vamos ver o que tem de novo aí, e para quem não sabe, saiu a beta, né? Liberaram mil acesso aí para beta aí do Soccer Manager 2023 lá no Discord do, do... do grupo Soccer Manager, beleza galera? É, corre lá que ainda dá tempo de você estar tá pegando a sua beta E vamos lá, vamos ver algumas novidades aqui que saiu nessa atualização Uma delas que eu sei foi no Criar, criar Clube, né? No Criar Clube aí Agora, galera, a gente vai poder criar o nosso escudo, mano né? Que na versão lá que a gente tinha recebido lá, que é do pessoal que fazia teste Eles receberam... a gente recebeu sem poder criar o escudo, né? Era um nome lá fictício Agora a gente pode criar o um escudo aí, bem bacana, né? Vou deixar um azulzão aqui, bacana, com preto Vou meter uma logo aqui do leão botar o leão branco, branco mesmo Vamos fazer qualquer um aqui, é só pra nós tá vendo mesmo Confirma, os uniformes também a gente podemos estar tá trocando Branco com preto Branco com preto, bem legal aqui adicionar, é, pode ser assim mesmo Forte também. Tranquilo. Para lembrar do Santos. Vamos meter ali uma. Azul. Azul. Vamos lá. Aqui. Beleza. Vamos estar tá colocando aqui para qualquer nome, né? disse aí. a qualquer lei. F estádio tem que ter cinco caracteres tá ok criamos é aqui um time fictício só para nós estar tá dando uma olhada vamos escolher aqui o Alemanha Alemanha tá guardando aqui Já tá carregando vamos ver o que mudou aqui na criação do clubes né o... vamos ver se eles corrigiram aqui o né correção de os clubes, deixa eu ver lá. Plantel, né? Plantel agora, galera, como vocês podem ver, tem nome, né? Tem nome, são jogadores fictícios para claro, são jogadores Mas agora tem nomes, né? Ficou bem bacana, era é bem melhor do que Play 1 Play 3 É, ficou bem bacana aqui Jogadores com seus nomes aí, né? Mesmo sendo jogadores fictícios Como a gente pode ver aí, ó, são Tem face, né? Os jogadores Jogadores reais Mas ficou até bem bacana Beleza? Essa parte aqui ficou bem bacana. Eu acho que a gente não pode estar tá editando o nome deles. Não só o número da camisa Ia ser bem bacana se desse pra editar, né, mano? Fica bem legal a edição do nome dos jogadores, né? Pra colocar... Pra fazer um... time dos inscritos aí. Que seria bem louco. Vamos aí? Agora vamos voltar aqui pro início. Vamos estar tá colocando aqui a... Vamos estar tá vendo agora como é que ficou os clubes, né? Vamos aqui pro modo carreira. Vou sair aqui. Vamos lá pro modo carreira para ver como é que tá ficando aí. Já deixa aquele like aí, galera. Já se inscreve no canal e ative o sininho aí para estar tá recebendo novas notificações. Novos conteúdos de Soccer Manager 2023. Beleza, vamos aqui para nova carreira. Tá clicando aí, vamos ver se Vamos ver se tá atualizadinhos os, os elencos, alguns elencos aí. Como vocês podem ver, a América do Sul e a Ásia. E a Austrália, eles não estão podendo selecionar, tá, galera? Não estão podendo selecionar, por quê? Porque eles vão fazer mudanças, né? Eles vão estar tá atualizando as ligas, né? Do, do, tanto da América como da Ásia, né? tá atualizando aí direitinho para deixar o jogo mais real possível. Aqui o da Europa tá liberado por, por causa que eles têm mais, mais notícias do, do, dos clubes europeus, né? Do que da América do Sul e da Ásia, né? Vamos lá, vamos selecionar aqui um país aqui, vamos Tá escolhendo o Manchester City. Vamos escolher aqui o Manchester City só pra gente ver se tá tudo ok aí. Ok, se atualizou mesmo algum, alguns jogadores aí pros elencos, né? Esperar que tá carregando. Vamos aí, vamos dar uma olhada, já vamos direto no elenco, né mano? Vamos direto aí no elenco aí do, do Manchester City, sem perder tempo. Tá aí o Ederson, né? O Ortega, goleiro. Stone, o Zinchenko ainda tá aqui, né? Sendo que ele foi transferido pro Arsenal. Vou foi aqui mais uma... Algumas... Tratações aqui que o City fez. O Yankoto tá aqui, né? O Yankoto tá com 95, mano. De... Rilich... Aqui, De Bruyne. Podem o, o Haaland. Haaland está aqui também. Está aí o Haalandinho. Haaland está aqui no Clube Manchester City já. O, o Álvares também, né? Recentemente chegou do River aí. Do Manchester City. Boa, boa aquisição do City. Por... Aliás, vamos aqui ver no campeonato. Vamos ver aqui uns times aqui. O Arsenal. Tem o Gabriel Jesus, que vocês podem estar vendo. Bem maneiro. Vamos ver o... para a Espanha agora. Vamos dar uma olhada aqui na Espanha. Barcelona. O Lewandowski está aqui. Vocês podem estar vendo o Lewandowski. Deixa eu ver aqui mais alguns jogadores. Leva. O Rafinha deve estar também, né? O QCE está aqui. O Rafinha está aqui também. Bem legal, né? Eles estão atualizar... atualizando aos poucos os elencos aí. Vamos, tá vendo o Real Madrid. Tá vendo aqui o Real Madrid. Aqui o Real Madrid, se eu não me engano, contratou o Tchukwimene, né? Tchukwimene aí, ó. Tá ele ali, ó. Pene e mais um zagueiro, o Rudiger, né? Tá aí o Tchukwimene aí. Baita jogador, baita volante aí. Baita volante. Joga de volante, joga de MC também. Boa, boa contratação também do Real Madrid. Tem dizer o mesmo time, né? Vini Júnior, Rodrigo Benzema. Vai ter elenco Vamos ver aqui agora Vamos manter aqui na Vamos ver aqui agora no italiano Dá uma olhada na, na Inter né? Dá uma olhada aqui na Inter A Inter que trouxe de volta O Lukaku, né? Pode ver ali o Lukaku tá no... Isso aí. aí, galera Essa foi a atualização que eles fizeram Eles atualizaram aqui Atualizaram algum jogo, Algumas transferências Aí Vamos aqui no Vamos aqui jogar um amistoso só pra gente ver como é que tá. Vou jogar aqui amistoso rapidamente. Vamos aí, vamos avançar. Carregar. Depois eu respondo. É aqui amistoso dia 9. Vamos lá. Vou jogar esse amistoso aí. Vamos ver como é que tá aqui o 3D do jogo, né? Se melhorar alguma coisa, vamos eu não fiz uma tática, eu vou estar tá criando uma tática aí pro canal, tá, galera? Vou estar tá recriando uma, uma tática aí do nosso, do nosso parceiraço, que foi parceiro aí do canal, o Grande F, é, SM, né? O Grande SM criou uma tática no Soccer Manager 2020, se eu não me engano. Eu vou estar tá recriando a tática dele, né? Créditos totais pra, eles aí, pra ele aí, né? Pena que ele, ele perdeu, né? Ah, o canal dele. Não é que perdeu, ele esqueceu a senha mas vamos lá eu vou estar recriando a tática dele hein é... vou estar postando aqui no canal beleza e vamos lá vamos continuar avançando fechar aqui vamos em é... a partida bora lá galera para a partida aqui vamos dar nada no 3D aqui do Soccer Manager 2023 aí, tá aí a abertura, né? cores algumas faces novas, né? De alguns jogadores, eu vou pular aqui essa... Tá aí, até que tá bacana. Vamos ver aí se tem algum lance de ataque aí, pra gente continuar vendo o 3D. É, o lance de perigo aí, tá bem bonito, né? O 3D aí do Soccer Manager. Né? Bateu ali, o goleiro pegou, debruí. Mundo ganha, ele marcou, né? Tá aí o 3D, tá bem bacana, tá bem bonito Novas faces aí de jogadores Tá bem top Boa bola, o passe do ralo ali O replay, isso aí, galera Esse aí foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado Se curtiu, deixa aquele like Se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo Novas notificações, passe nos nossos canais parceiro Link na descrição e tamo junto, galera. Valeu, muito obrigado aí pela, pela participação de todos vocês aí no vídeo. Fui!